Oi pessoas, eu sou Olivia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Isso não cai na prova. Oh yeah! Hoje a gente vai falar sobre ambientes tóxicos, né? lugares tóxicos. Eu vou falar especificamente é, de ambientes de trabalho, mas assim, ambientes tóxicos podem existir em qualquer lugar, pode ser na sua casa, pode ser no seu grupo de amigos, enfim. Mas eu estou falando especificamente no lugar de trabalho da gente, porque semana passada eu soltei um vídeo falando sobre burnout, inclusive falei que não ia nem trocar de roupa no último vídeo, né? não troquei porque eu estou dando continuidade, e aí como esses ambientes podem ser prejudiciais para essas pessoas e que características a gente pode identificar nesses ambientes Pra tentar melhorar, né? Pra tentar viver de uma maneira menos tóxica, talvez? Talvez. Bom, é... o que, que são esses ambientes tóxicos, né? Quando a gente fala de ambiente tóxico, é um ambiente onde a gente sabe aquele ambiente que você vai trabalhar e você tá feliz porque você tem que exercer o seu trabalho e você, às vezes, gosta do que você tá fazendo, normalmente você gosta, a gente espera que você esteja no trabalho que você goste, né? E aí você percebe que ao longo do tempo que você tava lá, as coisas não estão mais do mesmo jeito. Você começa às vezes até a se questionar se você realmente quer continuar naquele tipo de trabalho. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Então, se você já se questionou do tipo: Será que eu vou realmente levar isso para a minha vida? Antes eu não pensava. Aí eu entrei nessa empresa. Tantos meses depois, eu comecei a me questionar se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Então, eu não tenho mais motivação para fazer. É, eu não aguento conversar com os meus colegas de trabalho porque, às vezes, eles colocam a gente para baixo ou eu me sinto mal. Ou você começou a perceber que você está se afastando das pessoas, tanto no seu ambiente de trabalho como, às vezes, em casa. Né? Você está em casa, deixou de sair mais com as pessoas, não quer mais ter tanta vida social, você percebeu que diminuiu a sua vida social por causa disso. Você percebeu que você está menos criativo, por causa disso, né? Isso se você é o um funcionário da empresa, né? Se você é alguém que está ali trabalhando para uma empresa. Agora, se você é o dono ou seja, você está na liderança, está dentro da empresa, não é o dono. Mas se você está trabalhando com liderança, é sua responsabilidade identificar o que está acontecendo com os seus colaboradores. Então, você tem que observar se esse colaborador, de repente, chega no trabalho e está menos criativo, se ele está menos motivado, se, de repente, ele, você percebeu que ele parou de falar, com alguns outros funcionários, ou ele não interage tão bem com esses outros funcionários, diferente de quando ele entrou, que ele era mais participativo, mais proativo. Né? Se você percebe isso, é provável que esteja acontecendo um clima, né? esteja sendo criado um clima, uma cultura de é, agressividade dentro da empresa. Esse clima, um clima tóxico, né? esse clima ele afasta as pessoas. Então, normalmente, as empresas que tem uma hierarquização muito forte, né, onde não há proatividade, o trabalhador ele não pode é, sugerir coisas. E quando eu digo sugerir, é realmente opinar, é realmente propor. Olha, a gente poderia fazer dessa maneira porque facilita. Afinal de contas, aquele, aquela pessoa que está ali trabalhando todos os dias, ela sabe como facilitar o trabalho. Por que, que ela sabe? Porque ela está vendo todo dia. Ela está observando, ela sabe que, às vezes, tem um detalhezinho na comunicação que se estivesse funcionando daquele jeito, facilitaria o processo. Então, a gente precisa aprender a conhecer todo mundo dentro da nossa empresa. Se você é líder, você precisa fazer isso. Se você é funcionário, a sua função, né, se você tem, é o liderado, né, a pessoa que tem um líder e que precisa estar dentro de uma equipe, você precisa também se observar e opinar, sentir se esse ambiente de trabalho é um ambiente para você. Pessoas que são muito proativas, normalmente em ambientes de trabalhos mais hierarquizados, elas se sentem presas. E aí elas sentem que a criatividade delas foi abafada, porque tudo elas têm que pedir benção sabe? Tudo elas têm que perguntar se é para fazer, elas têm que saber a meta. Na maioria das vezes elas não sabem claramente é, qual é a meta e comumente elas começam a trabalhar para agradar o líder, não para uma meta da própria empresa. E isso, gente, pode acontecer em qualquer lugar sabe, qualquer empresa que trabalha, eu trabalho, eu trabalho especificamente em escolas, mas não só com escolas, então quando eu tô numa escola, isso pode acontecer, é possível acontecer, eu tenho outros projetos, eu trabalho com muitas pessoas e nesses outros projetos é possível que isso aconteça, afinal de contas, são pessoas que estão se comunicando tentando desenvolver projetos, né, são equipes, essas equipes têm valores diferentes, e aí às vezes se você não cria um ambiente onde a pessoa se sente confortável né, pra chegar e dizer qual é o problema, ou dizer, olha, eu não consigo, vamos aqui tentar ver como é que a gente pode conseguir, essa pessoa vai se calar, ela vai aceitar o trabalho, ela vai fazer e às vezes não vai dar conta do trabalho, ela não vai conseguir dar o resultado esperado, e ela vai se sentir um fracassado, porque ela vai achar que ela não foi reconhecida o suficiente. Normalmente, essas, esses, não necessariamente empresas, mas esses lugares, esses ambientes, são ambientes onde não há reconhecimento. A gente não reconhece, a gente só reclama. Então às vezes você tem lá, trabalhou, trabalhou, trabalhou, aí uma coisinha que você esqueceu, você foi reclamado por essa coisinha que você esqueceu. Aí você fica, ai, mas eu trabalhei, fiz um monte de coisa, e uma coisinha que eu errei. Aí você sente, é, você sente que você não foi reconhecido. É preciso pensar se você, primeiro, aguenta esse trabalho, então você tem que saber dizer não. Saber dizer não é fundamental, sabe? Mas é um não no sentido de não, mas como é que a gente pode fazer para atingir isso aqui? E aí negociar, é um não para negociar, não é um não de resistência. E os líderes precisam entender que quando alguém chega em você e ele pergunta, ele não está perguntando porque ele não quer executar o trabalho. Muitas vezes ele só está perguntando justamente pelo contrário, ele quer entender. Eu passei por uma situação dessa, né? eu coordenei um projeto onde uma das, das pessoas que, estava, que precisava executar o projeto, né? eu tinha que delegar funções para ela, ela perguntava muito, mas muito. E aí uma das coordenadoras, porque eu era coordenadora do projeto, mas eu não era a dona da empresa, né? A pessoa da empresa queria demitir essa funcionária. Chegou para mim e disse: vou demitir esta funcionária. E quando eu perguntei por quê, ela pediu para eu trazer um relatório, né? Sobre essa funcionária, e o desempenho dela. E aí quando essa pessoa chegou para mim, né? a dona da empresa, chegou para mim e ela disse: é, eu quero demiti-la. Eu perguntei por quê, né? E aí, não sei nem se era meu direito perguntar, mas perguntei. E aí ela falou, ah, porque ela pergunta demais. Ela está perguntando demais, eu acho que ela não vai querer, ela vai dar trabalho no desenvolvimento do projeto, porque ela não está se sentindo confortável. E aí a gente teve, eu chamei né, para conversar, falei, olha, eu não enxergo assim. Na minha, no meu relatório, no meu ponto de vista, o desempenho dela, na verdade, essas perguntas dela, eu avaliei como uma pessoa que está querendo que o projeto dê certo. Só que ela não conhece o projeto. Então, como é que ela vai conhecer o projeto? Perguntando. E aí ela pergunta para quem? Para os líderes, é óbvio. Ela vai perguntar para quem? Para quem não conhece? Ela tem que me perguntar, ela tem... e ela não está me perguntando por resistência, ela está perguntando porque ela quer fazer com que o projeto dê certo. Então, esse olhar às vezes é necessário. A gente observar que as pessoas estão angustiadas não porque elas não querem fazer o trabalho, mas porque elas querem fazer o trabalho, só que elas não sabem como, então elas estão te procurando. Não necessariamente elas vão saber comunicar isso. Então a gente precisa aprender a comunicar, né? a gente precisa aprender como é que a gente vai falar com essa pessoa, a descobrir qual é a necessidade dessa pessoa, se de fato essa pessoa está perguntando porque ela não quer fazer o trabalho ou se é porque ela está tentando aprender sobre o trabalho. Como é que a gente faz isso? Conhecendo pessoas, conversando com as pessoas, tentando nos comunicar cada vez mais e permitir que essas pessoas tenham também liberdade nesses ambientes de trabalho. Metas, elas são importantes para qualquer empresa, para qualquer projeto. Né? A gente precisa de meta, qualquer pessoa que faz um projeto estabelece uma meta. Elas são importantes, o propósito precisa ser sempre reavaliado, sempre é, é, a gente precisa reorientar o barco né, para que... a. A gente siga no nosso propósito, nos nossos propósitos sejam de vida ou seja profissional, pessoal, a gente precisa fazer essa avaliação. Mas é preciso também entender se essa cultura não está sendo. Ali, o ambiente que você está não é um ambiente é, agressivo, não é um ambiente tóxico, porque isso vai atrapalhar o andamento de qualquer projeto. Pessoal, profissional. Coletivo, é, familiar, a gente precisa observar mais isso e comunicar, sempre estar em comunicação. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né, deixe o seu comentário deixa o like, compartilha com alguém, às vezes um dono de empresa, um líder de empresa, o seu líder, olha, joga e diz, olha que legal isso aqui, vamos debater, né? Ou para um amigo seu que não está conseguindo negociar, que ele precisa aprender a negociar e dizer, e encontrar o seu limite, e encontrar até onde ele pode ir, que hora é a hora de sair do emprego, que hora é a hora de trocar, ou de conversar, ou de pensar coisas novas, por que não? Então, compartilha com essa pessoa, se ela estiver realmente precisando. Chama ela para cá para Isso Não Cai Na Prova. Beijo, pessoas. Boa semana. Se gostou, já sabe. Comentem comigo se vocês querem mais esse tipo de conteúdo. E até semana que vem. Tchau. Isso não cai na prova. Oh, é yeah.